O presidente fez mais uma vez né, para a bancada, assim agora para a bancada. Ele tinha feito várias vezes, no reunião de domingo, uma explanação de todo esse quadro político que, que o envolveu nessa discussão. E hoje ele fez a mesma explanação para a bancada e depois deu a palavra para cada senador. Todos os senadores se manifestaram, todos que estavam lá se manifestaram, dando apoio né, irrestrito ao presidente mas é uma reunião demorada, porque 18 senadores se manifestando. Uma crise, nós não podemos ninguém pode esconder e dizer que não há uma crise grave no Brasil e não é apenas uma crise política. É uma crise política, uma crise econômica, uma crise dedo de todas as instituições brasileiras. Então isso nos preocupa, mas o presidente afirmou e reafirmou é o seu propósito de continuar fazendo as reformas, reafirmou o seu compromisso com o país e de continuar é, até o dia 31 de dezembro de 2018 como presidente do Brasil.